Há um tempo atrás, quando aparecia alguém trazendo informações antecipadas sobre algum jogo novo, né, um jogo futuro, alguma coisa do tipo, ninguém dava lá muita bola. Mas hoje em dia, tem uns caras que acertam tanto que quando esses caras falam alguma coisa, a gente tem que prestar atenção, não tem jeito. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. e eu tô aqui para falar com vocês sobre uma informação quentíssima aí que surgiu a partir do Insider T-Ducks. Eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui e olha que quando se trata de falar da Sony esse cara ele tem propriedade, porque ele acerta muita coisa né, então vamos lá. Mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, claro. Dá uma olhada também nos links da Amazon, que eu deixei aqui no comentário fixado. Se você estiver pensando em pegar um PS5 ou um Xbox Series X, compra aqui com os meus links que você vai estar tá ajudando bastante o canal. Beleza? Boa, 06. Padrão. Tá bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Então, senhores, como eu disse, o T-Ducks é um insider muito conhecido, principalmente por revelar coisas aí relacionadas à Sony. O cara ele já acertou várias vezes, então basicamente tudo que ele posta hoje em dia relacionado a isso, praticamente o pessoal já entende como, não sei, oficial quase, né? Em agosto de 2020, eu postei esse vídeo aqui falando exatamente sobre um post do T-Ducks, comentando sobre aí um possível novo jogo da franquia Socom. O tweet em questão foi esse aqui, e aqui ele tá dizendo o Último boato, a Playstation está em um estágio inicial de desenvolvimento do próximo jogo Socon Até aí tudo bem, nada demais, ele até mesmo diz que é um boato e tal Mas aí quando foi no último dia 2 de janeiro, quase 3 anos depois desse possível boato aí do Socom, O T-Ducks postou um tweet bem mais objetivo que é esse aqui Vou colocar na tela aqui pra gente conferir E aqui ele postou um jogo de ação furtiva de mundo aberto, exclusivo, tem sinal verde e está em desenvolvimento no Playstation Studios. Pense que Metal Gear 5 encontra Splinter Cell e você pode abordar a missão como quiser, com armas em punho ou nunca vistas. E na sequência, ele postou mais isso aqui. Como não quero estragar a revelação, não posso compartilhar mais detalhes, ainda. Então perceba que isso aqui não é mais um rumor Que ele está confirmando de fato que existe um jogo que está em produção Mas que ele não pode falar mais a respeito para poder não estragar a revelação Que provavelmente deve ocorrer já esse ano Quando vai ser lançado, enfim, a gente não sabe Mas levando em consideração que isso aqui que ele está falando é uma verdade E a gente não tem motivo para achar que não é Esse jogo já deve ser anunciado esse ano Nos próximos eventos aí que vão ocorrer ao longo do ano relacionado a games né? E aí para mim só existem aqui três possibilidades ou esse jogo é de fato o novo Socon, que ele já tinha falado inclusive já existem vários rumores aí, já tem um bom tempo, eu já venho falando sobre eles aqui há um bom tempo, também tem se eu não me engano tem uns dois ou três vídeos aqui falando sobre esses rumores e esse novo Socon, ele realmente tá aparecendo sempre nesses rumores e tal, então sabe como é né, o negócio vai sendo martelado muito, logo logo surge aí, a gente sabe que na última geração, a gente não teve nenhum novo jogo da franquia Socon então os fãs realmente ficam aí Loucos, né? Aguardando um novo anúncio essa pra mim seria a primeira possibilidade, qual a segunda possibilidade? a segunda possibilidade seria basicamente um novo Saipon Filter que é outro jogo que vive aparecendo em rumores aí, lembrando que Saipon Filter ele é da Band Studios, ok? é o estúdio da Sony responsável pelo Days Gone, por exemplo, como vocês já devem saber, o Days Gone 2 ele foi cancelado, mas na época eles chegaram inclusive a falar em entrevista logo depois que o Days Gone 2 foi cancelado, que eles tinham um interesse em fazer um novo Saipon Filter, que só depois dependia mesmo da Sony dar o sinal verde e pode ter sido agora que esse sinal verde chegou né a gente não sabe Saipon Filter é outra franquia que tem muitos fãs e há muito tempo não aparece e eu tenho certeza que se aparecesse agora faria bastante sucesso e a terceira possibilidade seria uma nova IP mas mesmo que seja uma nova IP pela descrição que ele deu aqui dizendo que Metal Gear 5 encontra Splinter Cell mostra que o jogo pretende mesmo trazer o melhor dos dois mundos. Inclusive eu acho que essa é, das três possibilidades que eu dei aqui, essa seria a mais fraca de todas eu acho, sinceramente, que deve ser ou o Socon ou o Saipon Filter. Eu não imagino que seja uma nova IP, mas mesmo que seja uma nova IP, eu acho que deve ser alguma coisa muito relacionada, assim, com o que era o próprio Saipon Filter, sabe? Alguma coisa mais nesse estilo, assim. Sinceramente, eu fiquei bem animado com essa notícia. A Ubisoft, como vocês sabem, anunciou recentemente aí um novo Splinter Cell, Splinter Cell Remake. E agora surge essa informação de um novo jogo de mundo aberto com características de Splinter Cell. Intercel e The Metal Gear Eu acho isso muito interessante Porque a gente vê que o mercado ele começa a se Movimentar nessa direção Ou seja, 2021 a gente Teve vários jogos táticos Independentes que começaram a ganhar Relevância, jogos como Ground Branch Como Zero Hour, mais recentemente A gente teve o lançamento do Thunder Tier 1 E do Red or Not Que teve bastante repercussão O pessoal gostou bastante, tem elogiado Bastante, e aí logo na sequência A Ubisoft vai e anuncia Anuncia um novo Splinter Cell a Sony mostra interesse em usar também elementos dessas franquias famosas de Splinter Cell e de Metal Gear Olha eu digo a vocês que aquele velho rumor que sempre aparece do Metal Gear remake aparecer eu acho que não tá tão distante assim não viu eu já tinha comentado que o ano passado era o ano dos jogos táticos mas parece que eu me enganei 2022 é que vai ser o ano dos jogos táticos né então vamos aguardar para ver aí como eu disse, eu realmente ficaria muito feliz se fosse anunciado um novo Socon, mas eu confesso que eu ficaria ainda mais feliz se fosse anunciado um novo Saipon Filter. Esse sim, merece muito voltar o quanto antes. Eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aqui embaixo o que é que vocês acharam sobre essas novas informações, ok? O que é que vocês acham que está vindo? Acham que vem mesmo um novo Saipon Filter, um novo Socom ou uma nova IP? Deixa aí embaixo nos comentários e vamos discutir a respeito, beleza? Me segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente todos esses novos anúncios. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.